Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje nós vamos aprender como criar uma página no Facebook. E a primeira coisa que você tem que fazer, óbvio, é já ter criado seu perfil, como eu ensinei na aula passada. É, você vai logado já no seu perfil. Então você já tem que estar. Tá, você já tem que estar tá logado no seu perfil. É... No, aqui no curso na plataforma do curso se você for a, embaixo nessa aula mesmo que você está tendo agora lá embaixo na descrição da aula você vai encontrar aqui esse link aqui ó create tá clicando nesse link você vai direto para essa página é, Onde começa a fazer a criação Você vai cair direto nesse, nesse local aqui Da plataforma do Facebook Onde começa já a fazer a criação da sua página A criação da página da sua loja Então, seguindo os passos aqui Informações da página Eu vou criar uma página fictícia Só para a gente poder acompanhar e fazer essa aula Então vamos chamar Loja do Zé Categoria, você vai escolher a categoria da sua loja. Vamos supor que sua loja é sobre moda. Né? No... Vamos colocar aqui se você trabalha com confecção. Vamos ver se tem confecção. Compras e varejo. Aqui você vai colocar logo abaixo a descrição da, loja, da sua loja. Loja de roupas. E aí, lá embaixo, você clica aqui, ó, em criar página, tá? Se, a, aqui ela já começa a te dar é, a cara da tua loja, né? Conforme você vai escrevendo aqui do lado, ó. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Loja da Maria. Você viu que ele já muda aqui, ó. Né? Então, conforme você vai fazendo ali, ele já vai te dando é, mais ou menos como vai ficando a cara da sua loja, tá? Vendo aqui em cima, ó. Aqui nessa, nessas duas, na TVzinha aqui, que é a tela do computador, e na fotinha do celular. Então aqui ele mostra como a sua loja vai ficar no celular, né? E aqui, clica aqui como a sua loja fica no computador. Beleza? Feito isso, clica aqui em criar página. Lá embaixo aparece a loja do Zé. Foi criada, agora você pode adicionar imagens ou ir para a sua página para adicionar mais detalhes. Então, está feita a loja do Zé. Você criou já essa sua página, né? Ela já está salva. Clicou em salvar novamente ela vai direto para a página. Oh, oh, oh, oh, oh. La la